Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Márcio Guimarães, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou corretor de imóveis sim, eu sou empreendedor também e eu sou especialista quando o assunto é te ajudar a comprar o seu imóvel ou a financiar o seu imóvel, ser aprovado no financiamento. No vídeo de hoje eu quero mostrar para você que ganha pouco, que ganha mil reais por mês, como é possível você comprar o seu imóvel sim. Por que, que eu estou fazendo este vídeo? Muitas pessoas entram aqui no meu canal, me encontram pelo YouTube, pelo Google, por vários assuntos que eu venho colocando aí na internet e os comentários que muitas pessoas acham que eu não leio por não responder a todos, eu não consigo, obviamente, responder a todos, acham que eu não estou lendo. Mas eu vejo a maioria dos comentários e eu fico muito triste quando eu vejo pessoas que precisam comprar imóvel tem o um sonho de comprar imóvel e por ganhar pouco acreditam que por as pessoas falarem ou por elas verem um determinado vídeo daquele assunto e diz que ela não não vai conseguir comprar imóvel que é impossível comprar imóvel quem disse que é impossível você comprar o seu imóvel mesmo ganhando pouco quem limita as os seus a sua os seus objetivos quem te limita a alcançar os seus objetivos somos nós mesmos, ou seja você mesmo que vai se limitar e nesse vídeo, justamente eu quero mostrar para você como é possível sim você conseguir comprar esse imóvel ganhando, eu não estou dizendo com mil reais, eu estou dizendo ganhando, tendo uma renda até mil reais por mês, você consegue sim comprar um imóvel. Então se você gostou do assunto deste vídeo, fica ligado porque além de mostrar, eu vou provar para você que isso é possível, mas no final eu vou te revelar um segredo, então fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que você vai se surpreender como você realmente tem possibilidades, você consegue comprar o seu imóvel. Mas antes deixa eu dar um recadinho aqui, não é para pedir para você curtir, não é para pedir para você assinar, claro que isso é importante e eu vou pedir para você fazer isso no final do vídeo, mas deixa eu deixar claro aqui uma coisa, porque eu também leio como eu disse os comentários, eu não estou aqui criando este vídeo para que você que está me assistindo aí desse lado, seja onde, esteja onde você estiver, Compre imóvel comigo. Existem algumas pessoas que acham que eu estou desesperado para poder vender. Estou mostrando informações e conteúdos na internet porque eu preciso desesperadamente para querer vender. Graças a Deus, Deus lá em cima tem me ajudado muito. Eu tenho uma sociedade, um sócio, muito, muito parceiro. E ele me ajuda nas vendas enquanto eu estou produzindo conteúdo, ferramentas e também estou atendendo clientes, conversando. Então, eu, graças a Deus, tenho os meus rendimentos das vendas sim dos nossos clientes que entram lá na imobiliária e da operação que eu tenho de vendas de uma grande construtora aqui em Curitiba. Então eu não quero te vender absolutamente nada, eu quero te ajudar, você procurar alguém aonde você quiser para que você compre o seu imóvel. Então chega de delonga, chega de, de ladainha e vamos lá para o conteúdo do vídeo de hoje, mas eu vou precisar ir para o ir meu computador, onde eu preciso provar para você como isso é possível. Bora lá? Fala pessoal, a gente já está aqui na frente então do meu computador para nós começarmos a mostrar aqui, eu vou começar a mostrar aqui para você como é possível você com uma renda de mil reais comprar o seu imóvel eu estipulei o valor de um imóvel aqui no valor de 80 mil. Alguns vão estar falando assim, ah, mas não encontra 80 mil aqui na minha cidade. Gente, é só fazer uma base de cálculos, porque uma pessoa que realmente tem uma renda de mil reais, você pode comprar um imóvel até de 500 mil, tá? Eu estou fazendo um cálculo de 80 mil porque muitas pessoas que me respondem lá o questionário, coloca a sua renda, eu já deixei esse link aí embaixo em alguns vídeos meus, é, eu tenho visto que a maioria é imóvel em torno de 80 mil, 90 mil, 100 mil. Então, eu fiz uma base de cálculo em cima de 80. Você Pode ser que você não ganhe mil, pode ser que você ganhe 2 mil e você queira comprar um imóvel de 120. Então, eu, tô fazendo, eu fiz um cálculo em cima de mil reais e um imóvel de 80 mil. Tá? É possível, sim, qualquer pessoa comprar um imóvel. Tá? É, quem diz para você que não pode e você acaba é, suprindo esta, esta informação de que não pode... É você mesmo, tá? As pessoas falam e você acaba assumindo isso dentro de você. Olha para o teu salário, para a tua vida e acaba dizendo, ah, eu não vou conseguir. É possível sim, eu vou te mostrar. Só que a primeira coisa que você precisa entender é que comprar um imóvel é a mesma coisa como você comprar uma calça de 100 reais. Tá? O que acontece é que 100 reais é muito menos do que 80 mil reais. Então vai depender, o celular tá tocando aqui, vai depender muito do esforço que você é, vai colocar para conseguir aquele objetivo. A calça é mais fácil, você não depende, às vezes, de muito esforço para poder comprar. O imóvel vai depender de um esforço maior. Você sabe também que para comprar imóvel, um financiamento, você consegue prender, é, utilizar 30% da sua renda. Né? Então, se você ganha reais você ia precisar ter uma parcela até reais, que é 30%, para você conseguir é, o seu financiamento. Só que daí você precisa ter a entrada, o valor da entrada, que aí você não tem o FGTS, não tem... Como é que você vai fazer? Então a primeira coisa que nós precisamos mudar é a nossa mente, o é um mindset, né? É, é como você vai conseguir aquilo, você já precisa colocar e fazer o seu planejamento, tá? A primeira coisa é dividir o teu salário que você ganha. Isso eu aprendi num vídeo que eu vi na internet com o Joba, que é um cara que eu sigo bastante a respeito de, de, de negócios digitais, como eu já falei, eu sou empreendedor também. E ele fala muito isso, pega o teu salário e divide por por hora quanto que você ganha por hora né e você vai ver às vezes quando você vai comprar alguma coisa que você olha lá por exemplo assim vamos supor que se você pegar lá mil reais você deixa eu pegar calculador aqui para fazer rapidinho para para você se eu pegar mil reais um, um dia trabalhado são oito horas né você trabalha cinco dias então vamos lá oito horas cinco dias dá 40 horas por semana trabalha quatro semanas 160 horas se eu pegar lá mil reais ,00, e dividir por 160 horas, você vai ver que a tua, a tua hora trabalhada custa R$ 6,25. Então, quando você for comprar alguma coisa, por exemplo, que custa lá é, reais você vai ver, cara, eu preciso trabalhar 12 horas, ou melhor, 2 horas para eu comprar, será que eu preciso realmente comprar, será que eu preciso ou eu quero, e com isso você vai mudando teu mindset, teu, mindset, tá? teu pensamento, e você começa a economizar, então o que, que eu quero dizer, se você ganha lá, vamos tentar passar aqui rapidinho para o vídeo não ficar muito grande, se você ganha mil reais, e você economizar 30% da tua renda, que é a prestação que você quer, teu objetivo, você se entrasse no financiamento hoje, você ia pagar uma prestação de mais ou menos 300 reais, então pega esses 300 reais, e você vai utilizar ele, colocando ele na poupança, tá bom? Bom, 55 meses, isso mesmo, 5 anos e 7 meses você vai colocar ele na poupança, para que ele possa ter um rendimento deixa eu abrir um parênteses aqui, a poupança, não estou indicando você utilizar a poupança, existem várias outras formas de você fazer o seu dinheiro render, eu não vou entrar no, nesse mérito aqui no vídeo, é uma forma onde é mais conhecida e mais fácil de você poder economizar e começar a educar a sua mente a economizar, tá? Então, 55 parcelas, se você colocar durante 5 anos na poupança, você vai ter um rendimento de 1,58 ao ano, é ridículo esse rendimento, tá? Podemos falar sobre isso em outro vídeo. Como é que eu soube isso? Eu entro aqui na poupança, coloco lá 300 reais iniciais, 300 reais mensais, me dá aqui o rendimento, ele já habilita. Em 55 meses eu clico em calcular. Quando eu clico em calcular, ele vai me dar aqui o total que eu investi, né? O total de rendimento durante esses 5 anos e 7 meses, ou seja, R$617,00 apenas, mas são R$617,00 e você vai ter um total no final desse período de R$17.417,92. Tá? O que, que eu fiz aqui? Então você vai pegar e vai colocar o rendimento que você pegou, e você vai comprar o seu imóvel depois de 5 anos e 7 meses, dando o valor de entrada. Será que você vai conseguir financiar dessa forma? Bom, vamos lá pegar e fazer esse cálculo aqui. Se eu for comprar um imóvel dando... É, esse valor de entrada de 17.417 ele equivale ao imóvel de R$ mil a 21% com 77. Então se eu for lá dar isso de entrada de que foi uma economia lembrando de mais ou menos 5 anos e pouquinho eu vou financiar 78% do valor do imóvel que é 62.582. Estou lembrando que com R$ reais de renda Tá bom? Então eu vou ter um juros, fiz uma base de cálculo aqui, de 5,5% ao ano, que é o financiamento. Eu vou ter a minha primeira parcela, 453, e minha última parcela, 174, num período de 30 anos. Será que eu conseguiria esse financiamento? Bom, não conseguiria esse financiamento, por quê? Porque 30%, como eu já disse aqui, são 300 reais por mês e a tua primeira parcela e deu 153 a mais, ou seja, não, você não conseguiria o um financiamento não por causa da entrada, não porque você tem o um nome limpo, não porque você nunca sujou o nome, é porque a sua renda ela é incompatível com o valor solicitado de financiamento tá e lembrando aqui que é muito bom realmente isso não ter acontecido porque além de ter você ficado cinco anos juntando dinheiro você vai fazer agora um financiamento de mais 30 anos ou seja uma vida né 35 anos pagando você juntou 35 anos a mais pagando o financiamento sem contar que eu fiz um cálculo aqui básico de você teria dado de entrada 17.417 você pagaria lá de financiamento somado como é que eu soube isso para vocês verem que eu não estou fazendo um cálculo aproximado valor de entrada é só colocar aqui o valor de entrada número de prestações 360 coloca aqui 5.5 a taxa de juros e vai clicar calcular ele vai gerar um, um, uma tabela aqui tá não vou fazer para não não não não comer muito tempo aqui e vai te dar o total que você pagou Durante os 30 anos, 113 reais dos 62 mil emprestados, você paga o dobro praticamente de juros, ou seja, dois imóveis fora o valor da entrada. Então você no total teria pago 130 mil reais. Mas Guimarães, deixa eu voltar aqui. Mas Guimarães, deixa eu ver se eu coloco eu na tela grande aqui para a gente poder falar. Mas Guimarães, você não falou para mim que é possível comprar o um imóvel com mil reais? Eu já juntei dinheiro durante cinco anos, fiquei lá pagando tanto tempo, vou financiar, consigo dar o valor de entrada, tenho ali mais que 20% e não consigo comprar o um imóvel. O que, que eu preciso fazer então? Então, deixa eu mostrar para você o que você vai precisar fazer. Bom... Eu fiz aqui uma outra, uma outra mentalidade para que você possa fazer o seu investimento da mesma forma que a poupança. Só que, obviamente, como eu falei, você vai precisar se esforçar um pouquinho a mais, tá? Então, se você ganha continua ganhando mil reais durante 5 anos e 7 meses, deixa eu ver se está certo aqui, perdão, 180 meses, 15 anos, tá? Lembrando que os financiamentos são 30 anos em média. 35, 30 anos, algumas pessoas apagam pagam menos. O que eu tô pedindo para você é você fazer isso durante 15 anos. Guimarães, é tempo pra caramba. Lógico que é tempo pra caramba. Você tá ganhando mil reais, você tem o objetivo de comprar o seu imóvel, e você não tem nada de outra renda, você só tem esses mil reais, e você precisa também sobreviver com o restante, mas você quer comprar o seu imóvel. É aquilo que eu falei. Tudo que você quer comprar, precisa você trocar a sua mentalidade, se esforçar para conseguir. Né? Ou eu sempre costumo dizer para os meus corretores que trabalham comigo que é, ou tem saúde ou tem dinheiro. Se você quer comprar imóvel, cara, você vai ter que ralar. Se você não quer comprar imóvel, não precisa você ralar. Você tem a tua renda, só que você não vai ter o teu imóvel, tá? Então vamos lá, 180 parcelas, você vai estar tá aqui 180 parcelas do mesmo valor, 300 reais, na mesma poupança, tá bom? É só você vir aqui e jogar aqui em cima, ó, Durante 180 parcelas e clicar em calcular. Olha a diferença de valor que você vai ter no final de 15 anos: 61 mil reais. Guimarães não deu o valor do imóvel ainda. Claro que não deu. Né? O valor que você está investindo é pouco, é apenas 300 reais, mas você vai ter 76% do valor do imóvel durante 15 anos. Lembra que eu comentei com você que você ficaria. É pagando um imóvel durante 30 anos, pagando juros e você pagaria 130 mil reais. Tá aqui embaixo: ó, 130 mil reais. O que, que você prefere pagar um monte de juros, morar lá, né? Com a com a, com, com a tua na sua casa, com a sua pai, com a sua mãe, morar de, de empréstimo durante lá 15 anos é um esforço para que você possa comprar o teu imóvel em menos tempo, ou você prefere pagar em 30 anos e daí você com certeza aqui ó vai ter que arrumar uma renda ainda maior. Para poder conseguir pagar a primeira parcela, você vai, não pode ter mil reais, vai ter que ter R$ 1.50, R$ reais para que dê o valor dos 30% aqui. Então eu estou fazendo esse cálculo em cima de mil reais, como nós prometemos. Então, com R 61 mil reais, você vai fazer a seguinte, seguinte compra. Eu fiz aqui uma conclusão, onde você pode comprar de duas formas o seu imóvel. A primeira, vamos lá, é comprar o seu imóvel. Calma aí, não, não fica de olho aqui, não. Já vou mostrar aqui, tá? No, na compra do imóvel financiando menos tá então como é que vai ficar esse cálculo você dando uma entrada de 76 por cento que é R$ e mil reais em 15 anos você vai fazer um financiamento apenas de 18 mil tá a sua com juros o mesmo período 5.5 por cento com uma uma com a sua primeira parcela em 240 reais 240 reais é, equivale dentro dos mil reais 13% da to, do teu comprometimento e não 30%, então se você tem este, esta situação hoje, você se programou durante aí 15 anos vamos dizer, é tempo a caramba? claro que é tempo, mas calma aí que vai ter o um segredo no final do vídeo e eu já vou te dizer como é que você vai conseguir comprar ainda melhor, esta é a, prime, esta é a primeira opção, com mil reais então você teria conseguido a, você conseguiria aprovar o seu financiamento. Mais um detalhe, não sei se você reparou, não é em 30 anos, ou seja, você não economizou 15 anos para pagar mais em 30 anos e 45 anos, não, em 120 parcelas, ou seja, em 10 anos. Então você diminuiu 5 anos se você tivesse comprado o seu imóvel e te teria que ter uma renda maior para poder comprar, você teria diminuído ainda há 5 anos. Ou seja, como é que fica aqui o cálculo? Primeira coisa, você juntou, como eu te disse, 15 anos aqui, você pagou mais 10 anos, vai pagar mais 10 anos de financiamento num financiamento tranquilo, porque você fez uma programação, tá? E você vai ter pago de financiamento 23 mil reais naquelas parcelas lá de 240, 239, 237, sabe que vai diminuindo até chegar na última parcela ali que seria 157? O total de todas essas parcelas dariam 23.816, 866, então daria um total no imóvel que você teria pago de 85 mil, ou seja, muito menor do que os 130 mil, e, ou seja, mais um detalhe que eu volto a repetir, em 5 anos menos do que os 30 anos que você iria ficar pagando juros para o banco, entendeu? Então você vai conseguir comprar sim o teu imóvel em 15 anos juntando dinheiro e mais 10 anos você entra para fazer o seu financiamento mas tem outro detalhe aqui muito legal que eu quero compartilhar com vocês sabia que você pode comprar esse imóvel à vista então antes de eu dizer qual é o segredo aqui que você vai precisar e como você vai fazer eu vou pedir para você se já está gostando desse vídeo clicar aqui embaixo me ajuda e gostei do vídeo porque esse vídeo pode chegar no maior número de pessoas se você não é inscrito está me assistindo aqui e gostou também desse vídeo Clique aqui embaixo em se inscrever no canal, porque assim você nos ajuda a crescer na comunidade, me motiva ainda mais em parar, para criar conteúdos assim como esse, para poder ajudar as pessoas a realizar os seus sonhos, tá bom? Então vamos concluir aqui, e esse aqui não é o segredo final, ainda vai ter o segredo no final desse vídeo. Como é que você vai conseguir comprar esse imóvel à vista? Lembra que eu comentei, da mesma forma, seus mil reais de salário, com 30% de renda você vai pegar 30% disso que são 300 reais e você vai fazer ao invés de colocar numa aplicação lembra que você fez ali em 180 deixa eu voltar aqui 180 meses ou seja em 15 anos então eu vou aproveitar que você tá fazendo aqui em 180 meses em paralelo ao invés de você fazer com a poupança opa pulei aqui com a poupança deixa eu diminuir aqui tudo pra gente poder conversar, ao invés de você fazer com a poupança, tá? Vou diminuir aqui também. Com a poupança você vai fazer uma aplicação no Tesouro Direto, em renda fixa, tá bom? Num título chamado IPCA, que tem juros, que quer teu, teu dinheiro é corrigido, ou seja, ele é melhor do que a poupança, ele está sendo corrigido para a inflação, ainda paga o dobro praticamente da poupança, que paga lá apenas 1.58, ainda tem a inflação, ou seja, teu dinheiro pode valer menos, então você tem aí a correção de mais 3,53% além da inflação, tá? Então como é que você vai fazer isso? Eu, de, eu fiz aqui a simulação, você vai poder fazer tranquilamente. Eu não vou entrar aqui, eu ia mostrar, mas nós já estamos aí passando de, de, de 17, quase chegando a 18 é, o vídeo, mais, né? 20 e poucos minutos do vídeo. Não, não, deixa eu voltar aqui, eu ia mostrar, mas eu posso criar um vídeo depois especificamente mostrando para você como é que é fazer uma aplicação no Tesouro Direto, como é que você precisa, quem quiser ver esse vídeo, clica aqui para mim, Guimarães, eu quero aprender como é que eu faço alguns investimentos com, com 100 reais por mês, com 50 reais por mês, eu não sou um educador financeiro, mas eu faço, eu aprendo, na verdade eu compartilho aquilo que eu sei, tá bom? Então existem muitas outras pessoas muito mais graduadas do que eu para poder te ensinar, mas eu quero te mostrar aqui e a como você vai comprar então você vai fazer uma aplicação de no título até 2035 que exatamente vai me dar 177 meses ou seja menor do que os 180 e se eu fizer uma aplicação exatamente igual eu vou ter investido 53 mil reais no mesmo período tá e eu vou ter bruto ou seja de correção 92 mil reais só que desses 92 mil reais obviamente que é o meu valor bruto, né? Eu vou ter que pagar o imposto de renda mais as taxas do B3 e eu no final eu vou ter 85 mil reais. Aí eu te faço uma pergunta é importante você entrar com 15 anos no financiamento aqui para comprar o seu imóvel porque você precisou juntar 180 parcelas depositando na poupança para você ter 61 mil, ou você em menos tempo hoje começar a fazer o um investimento em alguma alguma carteira de renda fixa para que você possa ter um valor no final de menos tempo, há menos de 15 anos, 85 mil reais para que você possa comprar ao invés de você pagar 85 mil reais você possa comprar o seu imóvel no valor deixa eu voltar aqui de 80 mil reais deixa eu voltar aqui no valor de 80 mil reais e ainda ficar com 5 mil reais ou seja você pode comprar em menos tempo ainda Tá bom? Essa é a informação que eu queria compartilhar aqui com vocês. É possível sim você, com mil reais, comprar o seu imóvel. Só que depende do tempo, depende do teu esforço, depende do teu comprometimento, depende da tua educação, depende da tua mentalidade para que isso possa. Eu estou conseguindo realizar muitas coisas quando eu mudei a minha mentalidade. Quer saber qual que é o segredo que eu tenho para você? Você pode potencializar ainda mais esses seus ganhos, o ganho que você trabalha, é, por exemplo, o ganho que você trabalha não, potencializar os seus ganhos com aquilo que você trabalha, então escreve para mim aqui embaixo com o que você trabalha, ou manda aqui, eu vou deixar um link aqui embaixo, não escreve no comentário não, o link, clica no link aqui embaixo deste vídeo, onde você vai conseguir mandar para mim com o que você trabalha e eu vou te responder pessoalmente através de um vídeo no meu canal no instagram o canal de instagram tá aqui em cima ou eu vou te mandar um e-mail eu vou te dar algumas ideias onde você pode investir melhor não só o seu dinheiro mas investir melhor o seu tempo para que você possa ganhar mais utilizando seus conhecimentos o que você trabalha para que você possa empreender e utilizar, ao invés de 300 reais por mês, utilizar o teu tempo para conseguir um dinheiro a mais e depositar 500, 600, mil reais. Para isso, você precisa mandar aqui embaixo para mim a sua informação com que você trabalha, para eu poder tentar te ajudar e ver se dentro daquilo com que você trabalha existe alguma coisa que eu possa te dar de ajuda para que você possa fazer e empreender e se ajudar e potencializar os seus ganhos ainda mais, beleza? Espero ter te ajudado, se você gostou do vídeo não esquece não, clica aqui embaixo gostei do vídeo, não esquece de se inscrever no canal se você está me assistindo até aqui e um abraço do Guimarães te vejo nos próximos vídeos se liga que tem muito material legal novo, programado para eu poder passar aqui para vocês tchau, tchau, até mais